E um lixão, um aterro sanitário aqui nesta comunidade, só irá trazer doenças, contaminar o nosso solo, contaminar nossos igarapés, trazer o mau cheiro que ninguém vai conseguir sobreviver. Não somos contra um aterro sanitário, somos contra ser feito aqui no meio de uma comunidade onde tem muitas famílias vivendo, muitas famílias que dependem da terra para sobreviver, muitas pessoas só têm essa terra para viver, não tem outro local. Nós não fomos consultados adequadamente. É, a audiência pública que foi, foi feita, ela foi feita às escuras. Não teve a, a devida divulgação. Então nós fomos, nós fomos surpreendidos, a grande maioria dos nossos comunitários foram surpreendidos com esse processo que, de acordo com eles, rola desde 2018. E pra gente chegou, há duas semanas atrás, chegou essa pauta sem a gente ter sido consultado adequadamente. Como que a gente vai dormir em paz sabendo que a gente pode acordar no dia seguinte, com urubus, com o mau cheiro, com a nossa terra contaminada. Olha o que diz a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, e eu quero que vocês prestem atenção nesse artigo. em ao Distrito Federal é aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos municípios. Isto aqui não é lixeira de Manaus. <risos> O município de Iranduba ele, ele tem por si essa característica de ser uma área de pesquisa para o campo arqueológico. Já gerou diversos, diversos processos de mestrado, de doutorado. E a gente tem essa preocupação de que forma vai ser tratado o arqueo, os sítios arqueológicos, o sítio histórico e arquitetônico da comunidade do Paricatuba. Toda a área de mananciais nossa. Então a gente está sendo muito, a gente vai ser muito impactado com esse processo. E a gente quer que seja revisto com calma e que seja discutido com a comunidade de que forma a gente vai tratar o nosso lixo. E a gente quer continuar sentindo esse ar puro, quer continuar vendo os passarinhos aqui, não quer ver nenhum urubu no, no céu né, ro rondando a gente. Não quer sentir o um mau cheiro de lixo podre. Não, não, não, não, não.